Primeiramente gostaria de agradecer a galera que vem se inscrevendo no canal e também quem possa estar se inscrevendo após a postagem deste vídeo. Neste vídeo irei explicar o que são de fato os memes e por que eles ficam tão famosos logo depois da vinheta. Vai! <risos> Memes na verdade são virais, que acabam se espalhando pela internet devido a algum conteúdo engraçado ou marcante. Existem vídeos de diversos tipos de conteúdo. O que há em comum entre eles é a proporção que tomam pela internet afora. Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet. Referindo-se ao fenômenos de viralização de uma informação. Ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. Aqui no canal virou Meme YT, você tem à disposição os vídeos mais viralizados, desde os mais antigos aos mais atuais. Temos muitos vídeos à disposição e você pode baixá-los livremente para usar em suas edições e torná-las mais intuitivas e engraçadas. O tempo todo estou à procura de mais conteúdo para disponibilizar para vocês. A única coisa que peço em troca, é que inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like se curtiu o vídeo, e também se quiser, pode deixar nos comentários algum vídeo que você gostaria de ver aqui. Um grande abraço a todos e aproveitem o nosso conteúdo. Valeu!